Eu sou a Denise Ferreira, sou psicóloga, eu sou de Limeira, São Paulo. Busquei a hipnose para agregar muito mais os meus conhecimentos dentro do meu profissionalismo. A hipnose trouxe grandiosas vantagens de autoconhecimento interno e, com isso, é, transferi esse conhecimento para os meus pacientes e clientes. né? É, fortaleceu muito, né, o Valdeci se traz uma linguagem, uma técnica simples didática, é um curso que eu recomendo, né, que vale a pena é, investir, porque é um grandioso investimento, como disse pessoal e profissional. Ah, os atendimentos que eu tenho direcionado em consultório tem sido muito prove proveitosos. Os meus pacientes, eles têm uma dinâmica no dia a dia de muito aproveitamento, muito mais assertividade, os quadros reduzindo, né, os quadros depressivos, ansiosos e de pânico com muito mais redução. E valeu a pena ter participado desse movimento, valeu a pena sair do interior e estar tá vindo a São Paulo né, para buscar realmente aquilo que tem feito um diferencial na minha técnica, no meu trabalho.